Olá! Você está iniciando a disciplina Políticas Educacionais, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender as políticas educacionais nos contextos histórico, político e administrativo do Brasil. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 Estado e Educação.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 Na proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área. E ela tem um recado especial para você. Sejam bem-vindos à disciplina de Políticas Educacionais. Meu nome é Ana Carolina e juntamente com o professor Fabiano dos Santos, organizei essa disciplina para vocês. Eu sou formada em Pedagogia pela UFMS do Campus do Pantanal. Fiz mestrado em Educação Social pela mesma universidade e tenho doutorado em Educação Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro. Essa disciplina, ela tem como objetivo que vocês compreendam os fundamentos históricos, políticos, econômicos da organização das políticas educacionais brasileiras. Então, a disciplina é extremamente importante para que vocês compreendam essa organização, para que vocês compreendam como que se dá a relação entre o Estado e a educação, como que a organização, como que a educação brasileira está organizada, as políticas de financiamento e também as políticas de avaliação. Então, sejam bem-vindos novamente à disciplina e ótimos estudos.